Oi, me chamo Morgana Araújo e este é o trabalho final da disciplina de Matemática Aplicada à Multimídia da UFC. O trabalho consiste em fazer um remake de um jogo dos anos 80. O jogo escolhido por mim foi o Egg. O jogo é a representação de um lobo em um galinheiro. O lobo pontua cada ovo pego, e caso deixe um ovo cair, um pinto nasce e uma perda é registrada. Se o galo estiver na tela, então será registrada apenas meia perda, dando mais chances para o lobo. Acumuladas três perdas, o jogo acaba. Aqui temos duas versões, a original e o port. O port segue o mesmo modelo natural do jogo original. No remake, o personagem que agora é o Mario deve pegar o maior número possível de cogumelos. Diferentemente do original, o Mario deve evitar pegar as bolas, que caem dos mesmos locais dos cogumelos. Cada cogumelo contabiliza um ponto, enquanto cada bola capturada são subtraídos dois pontos. Se o jogador deixar os cogumelos caírem no chão, serão registradas perdas. Se a planta não estiver na tela, então as perdas são contabilizadas pela metade o que dá ao jogador o dobro de chances. O jogo termina caso o jogador acumule 3 perdas. Além disso, há outro desafio, a bala, que é disparada a cada 8 segundos. Caso o jogador não pule para sair do caminho e seja atingido, ocorre game over. Aqui tem um pequeno resumo das alterações realizadas no jogo. A movimentação do Mario ocorre nos eixos X e Y. Pressionando as teclas A e L, movimenta-se o Mario para a esquerda e a direita. Pressionando Q ou P, altera-se o eixo Y, permitindo que o Mario pule direcionado para a esquerda, ou para a direita. Tanto a bala quanto a planta possuem acréscimos na variável do eixo x. Já os cogumelos seguem a mesma lógica de acréscimo e decréscimo no eixo x, quando, enquanto na barra e no chão, e a alteração no eixo y, quando caindo na barra. Em todos, ocorre a rotação do cogumelo, formada pelo acréscimo do valor do ângulo. Estabeleci que as chances de cogumelo aparecer no jogo são de 80% e 20% para a bola. O jogo praticamente todo foi pensado em função de maps, então existe MEF para o Mario, para a planta, para os cogumelos, para a bola, para, para a bala e para o próprio jogo. Para o Mario foram atribuídos estados que alternam de acordo com o pressionamento das teclas. Os cogumelos, por sua vez, alternam entre quatro estados possíveis, de acordo com a posição na tela. A planta e a bala alternam seus estados em função do tempo e espaço. Na verificação de pontos é observado se há colisão entre o cogumelo e a mão do Mario. Caso a distância entre eles seja menor que o raio do cogumelo ou da bola, um ponto acreditado ou descontado. Há também a verificação de colisão entre a bala e o Mario, que acontece quando o intervalo que compreende a imagem do Mario no eixo X é o mesmo da bala. A parte mais difícil desse processo foi decidir quais spreads usar, além de estabelecer quais maps eram necessárias, onde colocar os sons por conta dos loopings e coordenar tudo isso para fazer o jogo funcionar. Talvez a dificuldade maior seja porque existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O link para o jogo está na descrição, dá uma olhadinha lá, pressione as teclas Enter para iniciar o jogo e as teclas Q, A, P e L para movimentar o Mario. Boa sorte e obrigada!